consigo ter uma projeção, porque eu não, eu não imagino eu criando uma criança daqui a cinco anos, no mínimo, sabe? Não, não consigo imaginar, mas eu quero ser, mas quando? Não sei. Só sei que eu quero ser, mas eu não consigo imaginar daqui a cinco anos eu criando uma criança. A não quer ter filho. Ah lá. Ah, já sabe. E já é uma coisa. mas agora ela. Mas ela sempre pensou. Ela fala assim, um dia eu for, eu vou adotar. Vamos gente. É uma coisa dela já desde bem resolvida. Tá bom. É fofinha. Bem tá muito resolvido. difícil, mas assim... É, eu acho que, com o tempo, as pessoas estão se acostumando a parar de cobrar isso dos casais. Porque era uma regra, né? né? Você casava pra isso, é. e hoje em dia não tem mais... É. E eu acho que é tão cruel com a mulher, hum. no sentido não só dessa cobrança da sociedade, da regra, etc. Mas eu acho cruel porque a gente não tem... Tipo, a gente é pressionada. Por exemplo, eu vou fazer 36 agora. Então todo mundo já fica, Carol, pelo amor de Deus, Carol, Carol, Carol. Eu falo, putz, essa pressão já tá na minha cabeça, gente. Ai. Sim. Né? Eu nem tenho certeza se eu quero... É, né? é, exatamente. Como é que vocês estão impressionando por uma coisa? Não é igual, sabe? É. Não é uma blusa que eu compro e desisto amanhã. Exatamente. E tem gente que fala, tem que ter, tem que ter. Ah, tem que ter. Fala, calma. É, é eu um... não, não sou da opinião que tem que ter, não. Apesar de ter sido a melhor coisa que me aconteceu, por isso que eu te falei, é muito, muito pessoal. É. Né? é muito pessoal. Hoje eu não teria. Hoje eu não me incentivaria, entende? Uhum. Se, eu, se eu não fosse eu e tivesse melhor de fora, eu não me incentivaria a ter. Então é, é muito complicado isso. Porque é um momento teu... E você sabe o tipo de relação que você tem com o seu marido, uhum, né? É. Hoje, eu falo, pra mim hoje é alguém assim, que cara, eu, eu estou no momento da minha vida que eu trabalho pra caralho e meu momento de folga eu quero aproveitar. Uhum. Então se for ter alguém comigo, é alguém que vai aproveitar o momento de folga comigo. Uhum. Ai, pessoal, não me venha me dar mais trabalho no horário de folga. Treino. Pelo amor de Deus. Não quero. Pelo amor de Deus. Você, <risos> dá, você dá treino pra gestante é também? Que você já fez? Já dei, mas agora não, não dou mais. Mas tem material pra isso, não? Não tem. Tem só no Porque YouTube. É de material de antigo. Que daí eu fiz alguns Treinos com uma nutricionista que tava legal. grávida na época então, com a Anne. E aí a gente gravou a junto. Vontade, já pra dei pra na academia, quando eu trabalhava na academia, Obviamente, fiz curso. Ela, ela competindo pois com é você as, as... as... Ah, Você perdeu ah, ah, Eu sempre falo então, frases não, de tá duplo tá sentido aí, sem aí, querer. Tá que? aí, aí você é? falou: já dei na academia várias vezes. Várias vezes. Por muito tempo, já dei na academia muito. E esse corte vai sair. Esse corte vem É porque a Yasa é campeã da horas de duplo sentido aqui Sim. E toda hora que ela fala A gente fala, aí ó, Yasa, é. mais uma pra... Sim. Ela, Pronto, eu vim falou. aqui pra dividir eu com você dei. esse momento Obrigada, vai ser a sua foto <risos> na thumb agora Então Bem você vinda. já deu na academia várias, várias vezes Várias Já dei no particular também Já deu na academia várias... Já dei pro personal Tudo material antigo É, tudo coisa antiga, gente, não dou mais <risos> Ai, sim voltando desculpa é porque é. não teve como a gente não pegar esse momento mas você estava falando sobre as grávidas né é. sobre gestantes fiz cursos também para dar aula para grávidas agora viu completamente aprendendo ah. <risos> e mas eu, agora não mais né porque eu vejo que tem muito a, a pessoa ela precisa se identificar com aquilo né então eu acho que talvez se eu tivesse grávida eu gravaria um programa para grávidas né uhum. Porque parece que quando... Eu já vi alguns... Ah lá, tá vendo? Não, faz todo sentido. Hoje você faz... É, planos de exercício pra quem não tem tempo, porque você não tem tempo. Então é. você faz planos de 12 minutos, assim, eu é. entendo vocês. É, é tipo isso. <risos> 12 minutos, me dá 12 minutos do seu dia. É tipo isso. Mas a gente se identifica, né? Você também não, não sente isso? Tipo... Total. Às vezes você vê uma pessoa, é, você fala, ah, mas também não faz nada o dia inteiro, né? Ah lá, mas também não, pá, pá, pá. Tipo, às vezes a gente, a gente tá tanto na nossa bolha ali com os nossos problemas, que a gente precisa de alguém com os mesmos problemas que arrumou uma solução pra aquilo Nossa, pra demais. Pra se espelhar, né? Demais. E uma frase que você falou no vídeo o seu que eu achei muito legal Você falou assim é, o, o teu resultado é que vem do meu trabalho era uma, uma, uma é... Eu não lembro exatamente É a vitrine assim, do meu trabalho é, é... Mas tipo assim eu, eu, eu dependo do teu resultado É, Eu sempre falo, eu, falo pra... eu quero eu quero que você tenha resultado Eu só tenho sucesso no meu trabalho quando você tem resultado Se você fizer aula comigo E não acontecer nada Então aí tem alguma coisa errada Não é com você, pode ser que seja comigo né uhum. Então a pessoa mais interessada no seu resultado Sou eu eu quero que você tenha resultado, né? Eu sempre falo isso. Eu falo, eu monto os treinos para isso. Eu gasto minha cachola, eu estudo e vou atrás disso. Não é fazer por fazer, porque se eu for fazer por fazer, aí eu não vou ter retorno, né? Uhum. Eu vou, vou acabar ali. Eu não quero acabar ali, né? Eu quero que que outras pessoas possam chegar, que outras pessoas possam ter resultado também. Eu quero que você possa falar bem do meu trabalho. É isso, né? Se uhum. não fala, ah, eu tô treinando com a Carol Borba. sim. É. não mudou nada? Você uhum. tá há dois anos, aí... Né? Quando não muda nada, ninguém pergunta, Entendi. né? A hora que muda, que fala, o que, que você tá fazendo? Uhum. Ah, eu tô fazendo Carol Borba. É Entendeu? isso, É né? isso. Ah. Cara, eu tô achando que você se comunica tão bem. Você, você melhorou isso? Você, você sente... Que foi dando aula ou quando você começou a criar conteúdo para internet? Ah, eu acho que dando aula. É? É. Porque quando eu comecei a criar conteúdo para internet, eu já me comunicava bem, mas eu tinha aquela... Sabe aquele travamento que, que todo mundo tem quando começa, né? Mas eu já, já me comunicava bem. Todo mundo falava, nossa, você está começando agora. Nossa, parece que você já faz faz mais tempo. Já hum. faz faz mais tempo. Talento, né, meu amor? Talento, amores. Não, mas é porque dando aula de ginástica é muito diferente de dar personal, por exemplo, para uma única pessoa. Uma única pessoa você se a é gente fina, conversa, faz amizade, tarará. Agora, na aula de ginástica, aí o buraco é mais embaixo, né? Porque é uma galera ali... A energia lá em cima. Uhum. A energia lá em cima, a galera ali... Você tem que ter muito cuidado, muito, na hora de abordar, na hora de corrigir essas pessoas. Porque você tá falando de corpo, você tá falando de uma coisa que às vezes é motivo de vergonha para outra pessoa. Uhum. Então vamos supor, eu tô numa aula de ginástica, tá? A Yas tá a Cris ali. A Yas tá fazendo um agachamento, jogando o joelho para frente. Errado. E se eu estiver ali no microfone com a galera, 30 pessoas na sala, e falar assim... Oi, a gente esse joelho aí, ó. Tá com a bunda pra dentro? Acabou, né? Acabou. Então é assim, ó. Eu sempre tentei, e até hoje eu faço isso, eu, eu tenho uma convicção que quando a gente tá tratando de exercício, a gente tem que ter carinho. Porque a gente não sabe o que, que o corpo representa pra aquela pessoa. Às vezes o corpo é uma dor pra aquela pessoa. Às vezes ela tá ali... Porque é, a autoestima dela tá uma bosta. Porque ela tá se sentindo, nossa, péssima. Então, é, na hora de você... É, é um cuidado, né? Na hora de você corrigir, eu sempre falava... Oh, Oi, ó, oh, Olha aqui pra mim. Dá uma olhadinha. Se você fizer nananã, vai ficar melhor, hein? Uhum. Entendeu? Olha a diferença. Com um sorrisão no rosto. Sim. Sabe? Então, eu acho que, que isso me fez é, observar o que aconteceu.